São mais de 4 mil euros que estamos a oferecer aqui no ILB, uma formação por onde já passaram mais 300 pessoas e que transformaram completamente a sua forma de investir. Por isso tens aqui as principais fases do ILB para te levar em toda a jornada, desde o ponto inicial até aos pontos mais avançados de investimento e uma série de bónus que te vão ajudar a investir melhor e a gerir melhor o teu risco. Isto tudo por apenas... 497 euros, por isso é uma mega oportunidade para ti. Eu já investi muito mais do que isto nos últimos 5 anos, por isso esta é uma oportunidade única para ti. Inscreve-te aí no link em baixo.